Aí, galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como que eu faço para comprar a minha Shiba Inu do zero, tá, pessoal? Se você não sabe, se você não tem cadastro na corretora Binance, aqui em cima, ó, aqui em cima, ó. Não sei nesse ladinho, nesse, nesse, nesse, nesse vai ter aqui, ó, o cardzinho aqui ensinando como se cadastra na Binance e também, pessoal, Aqui ó, outro cardzinho como mandar reais para Binance. Tá, então vamos lá. Aqui eu já tô com meus reais na Binance e eu vou mostrar para vocês como que eu compro Shiba Inu. Olha só, pessoal, chegando aqui nessa tela principal, né? Você já fez seu depósito, já tem seu cadastro, tudo certinho. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês como que compra. Você vai vir aqui ó, em Trade, vem aqui em Clássico ele carregou aqui na, no BTC, e eu quero ir aqui, ó. chegou nessa tela aqui pessoal, chegou nessa tela, você vem aqui em, você vai digitar aqui, ó, SHIB, que é a sigla da Shiba Inu, e aqui pessoal, você vai procurar, se você vai comprar com USDT, você tem USDT na Binance, você escolhe Shiba barra USDT, Agora, se você depositou seus reais e você quer comprar com reais, aí você vem aqui, ó. Shiba barra BRL. BRL Brasil Real. Então vou clicar aqui, ó. Que eu depositei reais. Aguarda carregar. Vai carregar aqui, ó. E já vai mostrar para gente quanto que tá valendo a Shiba. Olha o gráficozinho. Bonitinho aqui, ó. Shiba tá aqui, ó. Tá, tá embaixo, tá embaixo. Claro que tá. Qual é a moeda que tá em alta? Todas estão embaixo. Não é porque a, a Shiba se desvalorizou. Bitcoin desvalorizou, leva tudo. Todas vão junto. Não adianta. Ninguém se desprendeu ainda do Bitcoin. Então vamos lá. Aí, pessoal, aqui, ó. Desse ladinho aqui são as ordens de vendas. Ó. Vocês podem ver aqui as ordens de vendas. Já escolhi aqui, ó. Vocês têm que se atentar aqui, ó. Se você depositou real. Você tem que comprar Shiba com real, né? Não tem como você comprar Shiba com dólar se você tem real. Então, você escolhe Shiba barra BRL. Você que depositou reais, conforme o vídeo que eu mostrei aqui, né? E aqui, pessoal, mostra as ordens de vendas. E aqui, pessoal, as ordens de compra, tá? Então, pessoal, agora você vai descer até essa parte aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou comprar 100 reais de Shiba e vou mostrar para vocês como é que faz. Ó. Você vai escolher aqui, ó, Market Order, tá? Aqui, ó, pessoal, vocês vão ver que eu tenho dois mil reais, mas vamos dizer que você depositou 100 reais, aqui vai aparecer 100 reais. Então tá, eu vou comprar quanto que eu quero comprar? Eu quero comprar 100 reais. eu vou digitar, tá? Tá aqui, ó, R$100,00. Se você depositou 500, coloca 500. Eu no caso quero comprar 100 reais, só 100 reais. Vamos lá. E clico aqui, ó pessoal, em comprar. Olha só, olha aqui, ó. Isso aqui é a mensagem dizendo que eu já comprei, tá pessoal? Então tá, já comprei 100 reais, Shiba. Olha como é fácil, não tem coisa mais fácil que isso. É só assim, tá? Vamos lá, agora conferir. A compra da nossa Shiba. Deu a travada aqui agora. Aí você vem aqui em carteira, tá, pessoal? E clica aqui, ó. Fiat Sport. Vamos lá. Chegando nessa tela aqui, pessoal, vocês vão ver, vão notar que... Olha só, eu tinha mil agora eu tenho 1.900. Então, quer dizer o quê? Que os 100 reais de Shiba foi comprado. Realmente foram comprados, tá? Então, agora, vou descer até aqui, pessoal, ó. Vou descer, vou descer. E vocês vão ver aqui, ó. 98 de Shiba, ó. 98 de Shiba. Tá, pessoal? 98 reais de Shiba. Então, teve aí, ou caiu, né? Enquanto a gente comprou, ela caiu. Ou teve os descontos de taxas. Mas tá tranquilo, tá? Já comprei minha shiba, tá aqui, bonitinho. Tenho 100 reais de shiba aqui, tem a quantidade de shiba que eu tenho. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão mandar essas Shibas para a carteira, tá? Para carteira. Como que faz? Vamos lá. Você tem que ter a carteira MetaMask instalada no seu você tem que ter a carteira Trust Wallet instalada no seu celular. Se você não tem, instale, que eu vou dar a dica agora de você é, mandar suas shibas para a carteira com a taxa mínima, tá? Não se preocupe, eu vou ensinar agora. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos aqui para a tela do meu celular. Então, galera, agora eu vou ensinar vocês como transferir a sua shiba que está lá na corretora da Bike, para a sua carteira Trust Wallet. Se você não tem a carteira Trouxe baixe aí no seu Play Store, no seu App Store, configure a sua, sua Trouxe Wallet que eu vou lhe ensinar como você vai economizar uma grana para estar tá mandando sua Shiba para a Trouxe Wallet. Entrou aqui na Trouxe Obsidian, clica nela, pronto, já loguei minha Trouxe Wallet. e agora eu vou dar um, a dica matadora para você estar tá economizando sua taxa. Tá? Você não vai utilizar a rede da Ethereum para estar tá transferindo a sua Shiba, porque a Shiba é da rede da Ethereum. Você vai utilizar a rede da Binance para estar tá economizando essas taxas, tá bom, pessoal? Mas aí vai ter gente que vai dizer, ah, mas quando eu utilizo a rede da Binance, eu não estou com a custódia das minhas moedas Shiba. Tudo bem, pessoal, você não está com a sua custódia, mas você está como se você estivesse com um cheque. Vamos dizer que você utiliza a Binance, a, a rede da Binance, para transferir para carteira. Vamos dizer que a Binance pega e dá um cheque no valor da sua X. Tá? Você não está com a moeda, você está com o cheque da Binance na sua mão. Pô, a Binance é uma corretora foda, né, Cristiano? Se a Binance lá é quebrada, amigo, quebrou tudo, né? Porque você imagina. Né? Mas, olha só. Aí você pega. Utiliza a rede da Binance e vai economizar nas transferências. Você fica com esse cheque. Vamos dizer que você usa a rede da Binance, você vai ficar com o um cheque da Binance no valor de R$100 de Shiba Inu. Se você quiser trocar, é só você pegar esse R$100 de Shiba que está lá trouxe, mandar de novo para a Binance e você vai estar com as suas moedas. Tá? Então, é isso, pessoal. Se você tiver dúvida, pode falar que a gente vai estar conversando. Mas é tipo isso, pessoal Quando você utilizar a rede da Binance Você não está com a custódia da moeda Mas você está com um recibo Um cheque no valor da moeda tá? E se você quiser pegar de volta a sua moeda É só você mandar de volta para a corretora E ela vai ali destacar o cheque pela sua moeda É simples assim Então vamos lá, pessoal Como que a gente faz isso? E é claro que é melhor Porque as taxas da Ethereum Vocês viram em no outro vídeo Quando eu utilizei a taxa da Ethereum é quase o mesmo valor de moeda que eu tenho. Então vamos lá. Então, vocês podem ver aqui que eu não tenho Shiba aqui na minha lista. Aí você vai clicar aqui, ó. E aqui você vai pesquisar Shiba. E aqui você vai escolher a rede da Binance. E aqui, ó, pessoal, ó. BEP20. Pronto. Já escolhi Shiba Inu BEP20 que é a rede da Binance. Não escolha a R20. R20 é a rede da Ethereum, que vai pagar as taxas altas. E na rede da Binance, a gente vai pagar taxa baixa. Então vamos lá, agora eu dou um OK. E já vai aparecer para mim aqui, ó, Shiba Tá? Tá, agora o que, que eu faço? Você vai clicar aqui. Vai clicar aqui em receber. Vai copiar. A sua rede, ó, copia, copiei o endereço da minha carteira, presta atenção, copiei o endereço da minha carteira, Shiba Nu, na Trust Wallet. agora? Agora vou voltar aqui na Binance, tá pessoal? Já copiei o endereço da carteira lá, agora vou voltar aqui na Binance, vou aqui, ó, em Shiba, clico aqui em saque, Lembrando que esses passos você pode fazer pelo celular também, tá, pessoal? É mais simples ainda. Basta seguir esses passos. Olha só. Cheguei aqui na Binance, está aqui, ó. Shibainu. Inu. Presta atenção agora. Presta bem atenção para não fazer coisa errada. Para escolher a rede certa, para dar tudo certo. Está aqui Shiba Inu. Novo endereço. Vou clicar aqui em novo endereço. Vou colar o um endereço da Trust, que a gente copiou lá da carteira, aqui, ó, tá aqui ele, viu? Olha só, vou clicar aqui na rede, olha só, pessoal, agora aqui, ó, qual foi a rede que a gente configurou lá? BEP20 da Binance, lembra que eu falei? ERC20 da Ethereum, olha quanto que seria a taxa, de R$95,00 você ia pagar reais de taxas, para estar tá transferido para carteira e você utilizando a BEP20, você vai pagar 70 centavos. Então eu vou clicar aqui: ó, BEP20. Compreendo, compreendo, porque lá eu escolhi BEP20 e agora eu vou clicar aqui pessoal em máximo, porque eu quero mandar tudo, todas as minhas Shibas lá para carteira Trust Wallet. E clico aqui: ó, em saque. Confirmo. Agora ele vai me pedir as duas senhas de segurança, que é o código do e-mail, vou enviar, e o código do celular, que vai chegar no meu celular agora. Ó, Chegou do celular, vou colocar aqui, 508544, e agora vou olhar do e-mail. Vá no seu e-mail e olhe, porque tem essas duas senhas. É uma forma de segurança para ninguém estar tá entrando aí na sua, no, seu, no seu perfil e estar tá roubando as suas moedas. Pronto, já chegou aqui no meu e-mail. Venho aqui e vou digitar. Aqui foi 25, 24, 73. Vou clicar aqui ó, em enviar. Vamos aguardar. Olha aí, pessoal, solicitação de saque enviada. Pronto, já fiz o saque das minhas moedas, tá? Shiba Inu para minha carteira Trust Wallet. Pronto, vamos descer aqui, ó, desce um pouquinho. Vamos descer aqui um pouquinho para a gente ver aqui a solicitação, ó. Processando, ó. Processando. Então, pessoal, vamos aguardar agora aqui, ó. Processando. É, precisa de 15 confirmações na rede da Binance Mas é rápido, pessoal, é rapidinho, tá? É rapidinho e já já eu vou mostrar pra vocês é, Como caiu aqui na Trust Wallet Pronto, voltei pro celular Agora eu vou clicar aqui em Trust Wallet Vou aqui logar E pessoal, vamos descer aqui, ó para Shibainu. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Já caiu 2.777.78,78 moedas Shibainu aqui na minha carteira, tá? Então eu já tô com a minha Shibainu aqui na carteira. Vou dar atualizar aqui no site para vocês verem, ó. Como já também já confirmou aqui no site. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Completo. Não, né? Esse, daí é, be... Esse é o Bitcoin. Vamos subir mais um pouco. Tá aqui, ó. Completo, né? E completo aqui na carteira. Então, pessoal, é dessa forma que faz, tá? É... Eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui. E o pessoal da Shiba, fica tranquilo, pessoal. Fica tranquilo, que esse negócio aqui é nós. Vamos Shiba Inu to the moon. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fique com Deus e tchau, tchau. Fui!